Enfim, cara, essa hashtag no título do vídeo hein, é do potencial do Rafa. Deixa deixar o link do canal ali na descrição. Mas pra participar dos Potencial, eu só deixar no título do seu vídeo, hashtag potencial do Rafa. E sério, mano, é tão simples assim. Sim, é muito simples, cara. Só você deixar no começo o nosso título. Você vai estar participando sem formulário nem nada. Mas daí a gente chega de enrolação e bora pro vídeo, cara. Enfim, cara. Enfim, né? O que aconteceu. Foi no YouTube, né? Alice Murra foi hackeado com 40k um ano atrás que isso aconteceu e você não vai acreditar, mano. Tem gente defendendo o hacker dela, certo? O cara que hackeou é o canal dela de 40k de inscritos ela fez um vídeo na época explicando o que aconteceu. Mas é o seguinte ela disse já, já que na minha comunidade excluiu o post então você nem pode achar mais mas ela deu um coração no meu comentário que eu fiz lá mano mas ela exclui o post, mas ela disse isso aqui Eu tô muito que a gente defendendo o hacker Pra quem não sabe esse canal, o que eu posso no post anterior dele É meu ou eu é, era Até ele hackear. Aí a gente falando, ah, os memes deles são bons Só faz isso pra ter mais inscritos Ah, mano, não vai se ferrar Não sei se você tem que conquistar essas dicas de produtos Legal, inscrever canal, você imagina, batalhar, porque você se inscreve no canal Que foi o caramba Se você se de com essas dicas de batalhar E um cara do chato do caramba ele ter seu canal e faz você fazer tudo Obrigado por assistir o Enrolar o que no vai pode levar a direita, se quiser e ir se ferrar. Foi isso exatamente o que ela disse, tá ligado? Senti meus palavrões ali, porque senão o YouTube se monetiza. Mas ela disse também que tem gente defendendo o hacker. Eu não tenho print dos comentários pra ela excluir esse post, por algum motivo que eu não sei. Mas ela postou isso na comunidade dela, tá? Desde é aquilo, velho. Eu fiz um vídeo na época explicando que ela foi hackeada, que ele iria começar a ficar melhor de 40 mil inscritos. Né? E agora já tá com mais de 100 mil, cara. Tá quase chegando aos 200 no momento que eu tô gravando esse vídeo. Cara, e isso que é o problema, velho. gente defendendo o Rápido. Né? Dizendo, ah, muito legal, olha ele posta memes bacanas. Não, você é burro, cara, que loucura. Sim, ele posta memes bacanas. Né, pelo menos eu acho. Eu não viu o canal do Rápido, nem sei qual é, mas... Mano, esse pouco importa. O que for realmente o hacker conseguiu o canal dela sem esforço nenhum. Tá ligado? E aquilo, mano, tem que ativar né, a verificação de etapas, etapas Senão qualquer hacker pode pegar seu canal, cara. Se você tem um canal grande, por exemplo, canais com muito Digo, Tio Sun, esse tipo de canal. Que são canais muito grandes. Seja mal um que ninguém quer hackear esse tipo de canal, cara. Tem muita gente querendo hackear. Né? E aquilo? A famosa máfia do cliente que é um cara que, né, hackeava canais e é aquilo, né Deu muita polêmica isso na época, né ele hackeava canais e tinha gente acusando de hackear né, que ele prometia cem reais mas na verdade o cara hackeava o canal né, que ele pedia e-mail, senha enfim, teve uma polêmica na época né, que ele aplicava fraude nos outros nossa, que bosta eu não tô acusando o cara de nada, né mas teve polêmica é, envolvendo criate E foi uma coisa, tá ligado? Com a Smurf, né? Ela caiu em algum golpe. Ou alguém, sei lá, conseguiu e a assim, senha é dela. E algum site, por exemplo, ela entrou em algum site, botou lá o e-mail e assim, e acabou sendo hackeado por algum hacker aí, mano. E isso é muito triste, tá ligado? É por isso que tem que se tomar cuidado, tá ligado? Porque tem muito golpe, por exemplo, o que o canal do Thiago caiu. Né, que é um golpe bastante conhecido até de usar transfer channel Ou golpes de falsas propostas Então tem muito golpe, velho Então é melhor você ativar a de duas etapas isso é muito perigoso, eu acho isso muito triste né? O YouTube ele não faz nada em relação a isso Eu também não sei exatamente porque tem uma ferramenta para transferir o seu canal Isso é um prato cheio pra hackers praticamente, né? É só o cara clicar no link e o canal dele é hackeado Então não sei pra que que tem essa funcionalidade. Mas é aquilo, velho. Tem que tomar cuidado, né? Não é pra clicar em link, em transfer channel. Ou qualquer coisa do tipo. Aceitar qualquer proposta. Porque, como eu Digo disse, é melhor você ter seu canal do que aceitar uma proposta de dinheiro fácil. mas gente se você gostou desse vídeo, cara. Por favor, mano. Compartilha pra mais, gente. Até porque com 500 inscritos vai ter potencial. E, se você quer, se ainda não é inscrito, já é inscrito, né? Também compartilha, meu para Pra mais gente se inscrever, não é isso. Tchau, galera.